Galerinha, beleza Tô aqui voltando pra casa Na BA7 mit BA878 vizinho de tarde O tempo se armou pra fechar E chover, mas Ficou nessa ah, Ainda bem Porque eu estava cagado de medo quando eu estava lá em Bom Jesus dos Pobres. Fui com a MT. Rapaz! Aquele lugar não é pra ela não, viu? Mas eu vou voltar com o seu gaiato. Porém, voltarei com o um céu aberto. Porque a preocupação de que a qualquer momento possa chover, velho, isso acabou comigo. Não, não. Não. tá certo Não. Tá certo. Não. <risos> é o Não. Não. Não. Não. Lembrei, sombrais. É que eu pensei que chegamos nesse entroncamento aqui, ó. Cachoeira Santamaro br 394 Descendo aqui, sentido a rodoviária. Não é sentido a rodoviária não, a gente vai rodar um bocado ainda até chegar na rodoviária de Santa Santamaro. Mas a gente vai ficar por aqui e daqui a pouco volta, beleza, galerinha? Abraço e... Deixa eu, achar o... Deixa eu achar o botão de desligar que eu perdi a prática tanto tempo sem, sem filmar.